construindo seu clau porque esse nome rafael muita gente me pergunta e agora eu vou explicar bom construindo construir é algo constante permanente ou seja nunca está pronto assim é o palhaço o palhaço não faz uma formação e está pronto palhaço todos os dias acorda de manhã Ai, respira, olha para a vida e se coloca como um aprendiz. Por isso eu escolhi o nome construindo. Eu não sou, eu estou sendo, eu não vou, eu estou indo. E clown, o que é clown? Clown, que é uma palavra do inglês que traduzida para o português quer dizer palhaço. Mas Rafael, então vocês constroem palhaços? Exatamente, mas antes a gente precisa entender o que é palhaço. Olha só que interessante, palhaço também vem de Paglia, que é do italiano e significa camponês. Há muito tempo atrás os retirantes, os colonos italianos iam para cidades grandes e então chegavam lá totalmente atrapalhados, sem etiqueta, sem dinheiro para comprar grandes roupas e acabavam então comprando roupa dos tecidos dos colchões que eram feitos de Paglia. Pagliace, palhaço. Eles também não tinham dinheiro para pagar grandes alfaiates, então as suas roupas eram todas meio tortas, bufônicas, e as pessoas acabavam rindo deles e diziam, olha lá, os pagliace, os colonos, os retirantes. Esses colonos, eles tinham uma coisa muito rica, muito bonita, e é isso que a gente vai aprender aqui nesse curso. Eles tinham entusiasmo. Eles não desistiam dos sonhos deles, eles vinham do interior com um desejo muito grande e na sua simplicidade e na sua vontade superavam todas as adversidades, não olhavam para os olhares críticos e seguiam caindo e levantando, caindo e levantando. E hoje são os maiores empresários do mundo, donos de grandes empresas. E é isso que a gente vai entender aqui no curso. Como que a gente vai construir o nosso pagliasse, a nossa criança interior, aonde a gente vai encontrar a nossa energia verdadeira e pura para a gente ir de encontro aos nossos sonhos? Perfeito? Um beijo, até daqui a pouco!